Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu quero trazer um vlog aqui pra vocês, gente. Quem sabe no final a gente faz um, um desenho ali, alguma experimentação, porque você vai ver que o tema de hoje é muito menos sobre o artista e mais sobre a tecnologia. Vamos falar sobre inteligência artificial e como ela vai acabar com o futuro de todos os artistas. Ai, que gostoso! Na verdade, gente, assim... Provavelmente vai acabar com todos os trabalhos, né? No, no, no, no, esse é o ponto <risos> Tô bem, eu tô ótimo E você, como é que você tá? <risos> gente, então vamos lá Para a vinheta e a gente se vê do outro lado Simbora Quero me desculpar aí, antes da gente começar esse vídeo também, pela falta de vídeos nas últimas semanas. Eu e o Doug Lira estamos fazendo muito esforço aí para dar as aulas do curso Pé na Porta que a gente faz lá na Arte Revide, que é a escola que o Doug Lira abriu aí para lidar com coisas sobre mercado, precificação, o que, que é um bom portfólio, como construir um projeto interessante. Nossa, a gente falou sobre muita coisa, né? foram mais de 60 horas de aula que a gente deu aí nas quatro semanas. E eu tô ótimo, eu tô super bem... Então, se a minha voz estiver um pouco esquisita, gente, eu peço perdão aí, né? A minha imunidade, a do Doug, caiu na mesma hora. A gente se forçou um pouco mais do que devia? Aham. Uhum. A gente teve um burnoutinho? Uhum. A gente meio que ficou de cama ao mesmo tempo por causa do... de ter abarcado mais responsabilidade do que a gente dava conta ao mesmo tempo. Mas a gente está bem e deu tudo certo, sabe? Então na próxima turma a gente vai fazer diferente. Vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma conferida se você quiser saber mais sobre essa aventura que eu estou participando aí também. Gente, é o seguinte, você já deve ter visto por aí, rondando pela internet, várias imagenzinhas interessantes que estão pipocando por aí, né? Uh, recentemente ficou público a utilização de um programinha que chama Dali Mini e com ele você consegue produzir várias imagens interessantes a partir de um prompt de texto. Então você pega trechos palavras, mistura eles ali e o programa vai fazer essa pesquisa, maçarocar essas imagens pela internet, tentando entender né, o que compõe a unidade desses elementos que você tá colocando ali. Eu acho que isso que é interessante, né? ele não tá só misturando fotografias da internet, ele tá tentando entender a relação entre as partes, o que compõe uma noção de estilo na finalização da imagem, né? É muito interessante. Ele parece ser assim, uma versão mais refinada daquele programa que a gente trouxe da última vez, que era o Wombo, né? O Wombo, ele tinha, assim, a parte de paleta de cores e estética muito interessante, né? Parece que o foco dele era muito esse, mas as imagens eram, na sua maioria, um, umas maçarocas abstratas, né? Esse programa não. Esse programa você consegue distinguir muito melhor uh, a individualidade ali, né? Do, do, de um personagem, de um corpinho, apesar que as características faciais da, muito de praticamente tudo que tem ali são meio... Né? Ainda tudo... Mas ainda funciona e é muito legal observar quanta variedade em cima de, um, de uma mistura muito específica consegue aparecer por ali, né? Isso daí que você tá vendo agora é a Lola Bunny em Silent Hill. Olha só. <risos> E é muito interessante porque o design da Lola Bunny é um design muito 2D, muito chapado, né? Mas quando a gente traz essa, essa tese do Silent Hill, ele consegue aplicar essa, essa luz e sombra, esse sombreamento super interessante aí em cima disso, né? Olha só também esse Shrek capturado por uma câmera, aquelas câmeras que ficam é, no meio do mato para ver se captura uh, os animais que passam por ali, né? <risos> Dá uma olhada nisso. Não é um absurdo né? a forma como as cores, né? as sombras projetadas, a relação de estilo, tudo, é, é muito curioso como tudo isso acontece. Também tem aí a Lola Bunny... League of Legends. Olha só as paletas ali de Splash Art acontecendo, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Esse é um aplicativo que tá dando pra utilizar agora. No máximo que acontece, ele demora mais ou menos ali uns 160 segundos, pelo menos pra mim, na minha máquina. Ele demora esse tempo aí pra produzir é, esse conjunto de imagens e ele também tem um limite de utilização ali de quantas pessoas estão usando o site então eu tenho que normalmente ficar dando enter várias vezes ali até ele en encaixar e seguir na produção da dessas imagens Gente, até esse ponto, parece muito assim, uma solução muito incrível, muito legal para você ter imagens de base, sabe? Esse tipo de implementação num processo artístico, de ter várias imagens imprecisas, mas que tem paletas próximas, que tem elementos visuais interessantes, adequados para o nosso projeto, isso é um negócio que os artistas fazem desde sempre, né? O photobashing, para quem não conhece, é uma forma de produzir imagens, especialmente arte conceitual para jogos, né? É um lugar onde eu vejo muito também. O match painting, né? Que aquela ideia de produzir aquelas imagens de fundo pro cinema, pra animação também. Elas, elas utilizam muito o recurso fotográfico externo, né? E, e o, juntando e unindo tudo isso. E tem lógico uma sensibilidade criativa, artística ali, que é a do, a do produtor, do, do, né? A do, da pessoa, não da máquina, que tá conduzindo essa união. O Feng Zhu. Dez anos atrás, lá no seu canal do YouTube Já fazia essa ideia de pegar um monte de imagens aleatórias Misturar essas paletas de cores E em cima disso começar a pintar e produzir coisas novas Com essas referências A ideia de você não começar do fundo branco É muito interessante Porém, era tudo bem impreciso, tudo bem abstrato né? E isso daí começa a ficar um pouco mais fechadinho né tá, tá ficando cada vez mais fechado Galera, é o seguinte Esse programa chama Dali Mini Porque tem a versão... Parruda <risos> Big bar essa versão aí, meus amigos, é o seguinte. Hoje ela chama Dali 2, né? E tem um site que você consegue conferir como é que tá o desenvolvimento dela, quais que são o, o, os avanços que eles estão já é, distribuindo. E eu conheci esse programa, assim como muitas coisas que tem a ver com essa parte de inteligência artificial para produção de imagens, né? Fui acompanhando aquele canal do Two Minutes Paper, né? Que tem ali, é maravilhoso, é um canal muito bom mesmo. A parte de 3D, de simulação de materiais, fumaça, tecido geleia, né? Toda essa parte que envolve esses cálculos, essas compreensões desses materiais, é, é muito difícil fazer isso, e é muito legal ver esses avanços para essas soluções. Só que o Dali 2, ele dá uma assustada. Olha só essa daí, essa, esse foi um prompt que o, o cara do Two Minute Papers aí, montou e colocou lá no Twitter, né? Ele teve acesso ao beta fechado aí desse programa, e ele tá conseguindo produzir essas imagens e jogar pra gente lá no Twitter dele. É, são bonequinhos furry, muito competentemente renderizados né? Por mais que eles sejam aí é, Cheios das suas Imprecisões, puxa, isso saiu Do zero, né, de uma máquina é, Não teve o dedo de, de artista Nenhum ali, é lógico, exceto Todos os outros que construíram Essa base de dados Que tá ali, né, que a máquina agora tá podendo se apoiar Pra construir coisas novas E talvez você esteja no início do seu desenvolvimento Você fala assim, Gui, o computador faz melhor Do que eu <risos> Mesmo que ele não faça melhor, ele com certeza faz mais rápido, sabe? E o que, que acontece, gente? É, eu acho que por algum tempo nós, artistas, ficamos, talvez de forma muito errônea, convencidos de que as nossas funções e habilidades não seriam tão rapidamente substituídas por automação. E eu acho que a gente estava errado. <risos> que acontece, né? A, a ideia não só de que a inteligência artificial e as máquinas vão substituir os nossos empregos né, como artistas, mas também todos os outros, acho que é o, o ponto relevante. Nesse andar dessa carruagem, em algumas décadas, vão ter máquinas que fazem quase tudo que a gente faz melhor que a gente. E isso é é preocupante, é estranho, é. Eu não sei nem o que. como me preparar pra essa situação, sabe? Eu não sei nem o que pensar sobre isso. É muito estranho. Mas eu sei que em algum momento a gente pensa a arte como um domínio técnico, né? É o domínio técnico, sei lá, de desenhar em perspectiva. Mas o Blender já desenha perspectiva melhor do que a gente hoje, sabe? A gente só tenta desenvolver no papel por. sei lá, por, por que motivo, sabe? É para É pra sentir que consegue fazer também, né? É pra ter alguma eficiência que a máquina não apresenta. Eu, eu, eu não sei muito bem o que dizer, gente. Assim, é assim, eu, eu, eu, eu vim postergando esse vídeo há muito tempo porque eu não queria chegar aqui com vocês e só jogar aí no colo. Tá aí, ó. <risos> tá aí, gente. <risos> Olha esse computador desenhando. É, ele é muito bom, não é mesmo? <risos> É só isso, Guilherme? É, gente, eu literalmente só tenho isso pra falar. Esse, esse é como ele tá desenvolvido agora, dois anos atrás ele era um pouco pior, daqui a dois anos ele vai ser muito melhor do que tá hoje, e a gente como profissional da área vai ter que saber lidar com esse tipo de coisa, sabe? Eu sinto ainda que pra quem quer qualquer coisa, essas soluções de inteligência artificial são maravilhosas. Porque elas atendem muito essa necessidade do zero pra algo, né? Você de fato tem algo. Mas pra quem quer algo muito específico, isso daí ainda não tá lá né a uh, uma das implementações que a gente consegue ver sim é, do dali 2 é que ele vai ter coisas mais pontuais não, não só produzir uma imagem rando a partir de um texto mas por exemplo você tem como escolher o lugar de uma imagem base e adicionar ali um elemento tentando respeitar a configuração de luz e sombra estilo dentro daquela imagem né esse exemplo que tem no site do corg o cachorrinho, e é o cachorrinho em cima do banco, aí ele é fotográfico, é o cachorrinho dentro da pintura, aí ele tem um estilo, dentro da outra ele tem outro. <risos> Isso daí é muito doido, sabe? Então aí a gente começa a entrar no nível de precisão muito maior, mas será que a gente vai conseguir falar com a cabeça levemente inclinada pra direita e um pouco para cima, com um olhar de dó, sabe? O quão longo pode ser esse texto e como essas informações vão ser traduzidas. A arte produzida da forma como ela é hoje, ela consegue atender a esse tipo de precisão muito mais rigorosa do que isso daí não tem. Mas, aí que tá o ponto. Isso é uma questão de impossibilidade, né? É algo que nós exclusivamente seremos capazes de fazer. Ou só a questão de tempo, né? <risos> Eu acho isso curioso. O outro ponto, gente, que eu acho que vale a pena levantar aqui com vocês é essa noção de que a gente, lógico, tem que ver a arte como uma... Né, se você quer viver profissionalmente disso, você se vê como alguém que presta um serviço, que atende uma demanda, que resolve um problema, que cumpre com a necessidade de uma empresa que tem motivações lucrativas financeiras por trás daquilo, né? E faz algum tempo que eu tava parando pra pensar... Como é, como é a arte na ausência desses modelos, na ausência dessas exigências, na ausência da indústria do entretenimento por trás para conduzir o que é interessante e o que não é? E o super-herói e nananá. Porque esse é o um mundo que eu e muita gente que tá mexendo com pintura digital habita com mais frequência, né? Ao invés daquele outro universo que muitas outras pessoas, dependendo da, da origem delas nesse envolvimento artístico, já tem acesso a mais tempo, que é essa visão mais poética, mais sobre a auto-expressão, sobre a arte como manifestação da sua vontade, da sua existência, da sua humanidade e isso ser um processo mais sobre o interno e o impacto do que sobre necessariamente o resultado final, né? Então aí a gente passa a ter esse outro, essa outra forma de valorizar a experiência artística, como experiência não como produto, né? A arte quando ela deixa de ser o produto ela passa a ser sobre o que eu sinto enquanto faço o que você sente enquanto vê e não para que que serve enquanto enquanto enquanto coisa num sistema capitalista sabe então é é, é curioso que talvez isso também seja um convite para refletir sobre essas questões né <risos> Mas, gente, eu não tenho resposta nenhuma pra dar pra vocês. Eu não tenho nenhuma mensagem pra apaziguar vossos corações. Mas saibam que isso tá acontecendo. Essas coisas estão se desenvolvendo. E eu pensei numa coisa. Esse mini dali que tem aí, ele pelo menos permite que a gente como artista consiga refinar essas imagens confusas, é, obscuras e imprecisas, né? Pelo menos isso ela nos permite ainda. Então é isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou escolher aqui um Shrek, uma Lola desse daí e eu vou pintar em cima. E é isso que você vai acompanhar no processo acelerado que começa agora. Pessoal, a gente se vê na próxima, então confira aí. A gente Tá aqui o nosso primeiro experimento utilizando essas bases de inteligência artificial que eu queria incluir no final desse vídeo aqui, desse nosso papo. Gente, enquanto eu tava desenhando aqui, eu comecei a refletir sobre outros aspectos também dessa coisa toda, né? É, eu tava vendo no Twitter que essa discussão sempre voltava em torno dessa ideia de que ficar tão assustado assim com esses avanços de inteligência artificial demonstra que a gente tá correlacionando demais as nossas habilidades artísticas com funções... Técnicas que uma máquina poderia fazer, né? E que talvez as coisas mais relevantes que a gente possa trazer para um projeto são essas outras sensibilidades, talvez mais humanas, que vêm da criatividade, vem, vem dos nossos interesses, vem dos nossos gostos, vem de uma outra visão sobre isso, que não é só a coleção de linguagens visuais ou coisas do gênero, né? Inclusive essa parte de intencionalidade, né? De. E, se você for pensar, e se essa etapa do processo. Daqui a pouco foi só mais uma forma muito natural de produzir arte também, sabe? Eu acho que toda novidade implica nisso, né? Implica em falar, pô, isso daqui não é arte de verdade, isso daqui não, não, não funciona. E lógico, né? A gente só escreveu um texto e saiu um desenho. Mas olha só como ficou, depois de alguns ajustes, o nosso... <risos> o nosso Shrek no meio do mato. Né? Você pode ver aí que o que eu arrumei nele principalmente foi a roupinha dele, né? Eu trouxe mais algumas das características originais da roupa dele, né? Fiz a, as duas partes ali do, da, desse coletinho ficarem mais corretas, né? Com a, com a proporção. E fiz ali uma, uma cara pra ele, né? Ele tá com alguma coisa acontecendo nesse rosto. Gente, isso aqui foram alguns minutinhos que eu gastei em cima disso. Mas é... <risos> é muito estranho, é muito interessante pensar nesse nessas possibilidades, sabe? E de longe, para produção de conceitos rápidos, né, onde a ideia é, é, é jogar algumas coisas assim. Puxa, é, é, esse desenho do Shrek no meio do mato foi feito de forma muito acelerada, né, com essa com esse tipo de base. Daria para fazer o mesmo com outras formas de encontrar recursos para construir bases fotográficas, né, o photobash, em modelos 3D e tudo mais. Parece que é só uma, uma forma de antecipar isso. Eu tô, eu tô um tanto quanto otimista, gente. Eu, eu, eu fico passeando por entre esses dois lugares, né? O otimismo de, poxa, as ferramentas de inteligência artificial na mão dos artistas vão ser poderosas formas de adiantar o nosso trabalho e encontrar é, outras maneiras de prover as nossas soluções, a nossa pegada, a nossa, o nosso interesse, a nossa análise, né? E tem outras horas que eu fico pensando, puxa Será que não vai dar problema isso daí não? <risos> eu acho que é, eu acho que todo tópico muito novo vai ser polarizante de alguma maneira dentro da nossa cabeça, né? A gente vai ficar Puxa, que legal e nossa, que medo, né? É mais ou menos isso. Então, não vou mentir aqui para vocês que eu fico flutuando entre esses dois pontos, com certeza. Vamos tentar escolher agora uma daquelas da Lola Bunny e ver como é que a gente consegue fazer para dar uma refinada nisso e aproveitar todas aquelas coisas que já estão acontecendo lá, beleza? <risos> Vamos lá ver. Música Céu, olha a diferença desse daqui, eu peguei uma daquelas imagens de Lola Bunny League of Legends, e olha, <risos> se aproveitando dessa base da distribuição original ali do que parecem ser as orelhas, o cabelo, as bochechas, o troço, né, tudo isso daí, olha, olha como é que ficou, gente. Galera, é como se o rascunho já tivesse semi-pronto por baixo, mas ainda super impreciso. Sabe quando o pessoal fala, né? Eu lembro que sempre quando falavam do Michelangelo e das, das estátuas de mármore, ele falava que a estátua já tá lá dentro, você só precisa tirar o que tem por fora pra encontrar ela ali, né? Lógico que é verdade, sim, mas a ideia é de que <risos> no digital a gente sente muito que tá o tempo inteiro tirando do zero, né? Tirando do vazio. Como é interessante ter algo por baixo para começar a construir uma imagem, né? Você pode ver que ficou até numa, na proporção de valores, nos tons, né? Eu acabei pintando por muito do que estava acontecendo ali, mas ainda assim ficou um negócio muito interessante e saiu super rápido. Gente, adorei a brincadeira. Galera, se vocês quiserem um vídeo só fazendo esse tipo de coisa aqui, fazendo vários desses diferentes para a gente ir comparando nesse Speed Art, comenta, Speed Art, comenta, deixa aí para mim. Embaixo aqui nos comentários que eu posso com certeza repetir a dose, hein? Esse é o nosso vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu. Agradeço demais. E aí, pra você, como é que tá? A inteligência artificial vai ser uma grande ferramenta na mão dos artistas do futuro futuro próximo. Ou ela será a nossa decadência completa e total <risos> Deixa aí a sua opinião Se você quer mais vídeos fazendo esses paint overs de, do Dali da Mini Deixa aí pra mim nos comentários também E a gente se vê em breve, gente, no próximo vídeo Muito obrigado, valeu e falou!